Tem alguns eventos aqui para a gente fazer. Tem um evento de exibição aqui próximo. Tem algumas corridas. Eu quero deixar o nosso Toyota Supra na classe A 100%, tá? Tem outros eventos aqui. Cara, eu acho que eu vou deixar para pegar depois os carros abandonados, tá? Depois vamos ver se a gente consegue deixar todos aí. Fazer um vídeo só de pegando carros abandonados. Aí ah, tem uma corrida aqui para a gente fazer. Ela é classe A. Então eu vou focar o nosso carro. Eu tô com 55 mil. Acho que vai dar, vai dar para a gente colocar ele na classe A completa. Completa, com 55 mil, deixa eu ir lá Beleza, eu tirei o aerofólio Coloquei esse aerofólio da cor do carro Para-choque também Vou ver se dá para controlar dessa forma aqui Suspensão também, ele tá bem rebaixado Eu resolvi trocar a cor dele também Eu espero que não fique tão saturada, né? Essa cor laranja aqui Então beleza, mano Nosso carro ele tá na classe A6 600, né? Então vamos fazer esse evento aqui com o chefão. 6 tipo, km, o mapinha aqui é grande, né? 6 km de distância, eu sempre esqueço de apertar a embreagem na hora de arrancar com o carro. Então vamos para lá, vamos cortar direto para lá porque 6 km é uma distância bem considerável. O carro tá bem rápido, hein? Beleza, a gente tá chegando aqui, mano Um RX-7, o que que fez com o carro <risos> Ficou com um bico, mano Arrebentou a lateral do meu carro Um RX-7, quebrou até o vidro ali Beleza, é bem aqui, ó Eu sei que tem uma... Tem um carro de celeiro aqui perto, né Vamos ver aqui, será que tá... Ah, não, esse aqui é qualquer carro, né Ah tá, agora a gente vai derrotar aqui o chefão das corridas de rua, vamos lá. Vamos com o nosso carrinho aqui, né, ele tá muito bom de manobra, né, comparado com... Deixa eu ver, eu tinha um outro carro aqui, classe A, ah, esse aqui, ó. Ah não, ele tem menos manobra, tá com menos manobra porque eu tô sem o aerofólio do Forza e sem o para-choque do Forza. Cara, ficou da hora demais essa intro aí, hein? E esse carrinho laranja aqui ainda. Ó, a roda, eu aumentei o tamanho do aro. Ixi, a largada do meu carro não foi muito boa, não. Vamos lá. Tá bonita, hein? Esse, esse contraste, né? Dessa imagem. Sem serrilhado, né? Uma imagem que tem um, uma melhoria na resolução. Muito, muito bom. Vamos lá, vamos concentrar aqui no evento aqui para a gente ganhar desse cara aqui. Tô vendo que a manobra do nosso carro deu uma piorada porque eu é, foquei na questão do, dos detalhes do carro, né? Para ficar bem esportivo e deixei de lado a questão da manobra dele. Eu vi o pessoal falando que os carros aqui pode colocar full velocidade que eles ainda viram bem. Então... Eu optei por não colocar o aerofólio do Forza, né? Vou deixar nessa configuração aqui. Mano, que física bacana, né, cara? Impressionante, porque os caras não fazem uma física dessa assim, né? Tem aquele jogo, o Need for Speed Most Wanted de 2012, né, que na verdade é um burnout aquele jogo lá. Ele tem uma física que eu gosto, cara. Eu queria trazer ele para o canal fazer uma série dele, mas ele não tem história, né? E ele também é um jogo que ele não tem câmbio manual com... com manual, né? Câmbio manual é automático, ridículo, né? O jogo regrediu. Nossa cara, esses detalhes, hein? Que top! Então, vamos escutar um pouquinho o som do carro aqui. Eu não pare de falar. Ganhamos esse carro aqui, mas eu não vou querer sair com ele não. Vou deixar ele na garagem. Cara, deixa eu ver aqui se tem alguma coisa interessante pra gente fazer. A gente tem uma corrida aqui. BBS japonês. Isso aqui deve ser carro só japonês, hein? Classe A. Classe B. Eu tô perto desse evento aqui, mano. Eu vou lá ver o que, que, que se trata isso aqui. O retorno quando for seguro. O bichão tá brabo, viu, velho? Top demais, cara. É muito nostálgico, né? Tô muito feliz que a galera tá curtindo aí. Eu tô dando um time aí na, no intervalo dos episódios pra ver o, se, se a galera prefere assim, né? Talvez fique apostando todo dia todo dia, talvez fica meio saturado, então eu tô dando um time aí entre os episódios. Mas dependendo da relevância, a gente é, diminui esse intervalo aí. Nossa, quase que eu bato ali, velho. vamos lá. Estamos chegando aqui no evento. Eu acho que esse evento Após aqui 400 metros, não vai dar pra... 500. Nossa, olha isso, mano. Caraca, velho, olha isso. Destruir o carro? O Forza não tem esse nível de destruição os atuais, né? Rebentou o carro, velho. Tá feio pra caramba. Os eventos de Pulseira Azul serão um grande passo pra você. Carros mais velozes e adversários mais difíceis. Correu tudo bem até aqui, mas essa categoria pode ser o limite pra você esse ano. Ah, a gente pode correr com esse carro aqui mas eu vi que é classe B hein? então eu só vou poder correr com esse carro aqui ó vamos lá eu amo esse momento a adrenalina é a minha droga favorita e é aquele cara doidão velho do começo do jogo nossa, eu tô em último aqui Vamos lá, vamos ver se a gente consegue Esse carro aqui A manobra dele tá excelente, né? Cara, eu tô de cara Tanto que o carro à massa aqui Olha a Z4 ali Eu sei que tem um evento aqui Que é de carros conversíveis, né? Olha, tem um Aston Martin ali também O carro do líder tá lá na ponta Não pode frear demais, né? Porque senão o pessoal some, né? Ó, um golfão. Eu sei que tem que comprar um, um carrinho um hatch japonês aí, né? Tem um evento classe C que eu vou fazer logo esse evento. Tem também um evento de exibição. agora boys. Na, no retão aqui complicou minha vida aí. Cadê as curvas pra galera frear? Aqui, ó. Nossa, velho. Eu não conheço a pista, mano. Foi mal aí, golfão. A portada. Que carrinho bom de manobra, viu? Nossa, é engraçado tanto que os carros eles amassam aqui. O brabo que a galera freia muito, velho. Às vezes você acha não, o cara vai sumir na minha frente ali. Né? Você aperta o freio e de repente o cara dá um break test bem na sua frente e já era a corrida. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Os bumping. Ó, o cara freou aqui. Vamos, vamos, vamos. Dá espaço. Agora foi. Show de bola, show de bola. Essa corrida aqui foi rápida, hein? Você sabe que isso saiu bem agora, não é? Mas não deixe a pressão incomodá-lo. É, eu tô vendo que por enquanto os nossos carros aqui estão de boa pra participar desses eventos. Tem esse aqui, BBS, tá escrito ali japonês ali. Eu acho que eu não tenho esse carro. Ah, talvez sim, né? Deixa eu ver aqui. Mas é classe A, eu não tem um carro japonês classe A. Esse aqui é classe C. BBS Shadow. Esse aqui é um classe S. Onde é que eu tô aqui, mano? Não sei nem onde é que eu tô. Ah, eu, Ixi, eu tô aqui, cara. Ah, eu posso viajar para o festival e a gente fazer esse evento aqui, ó. Vamos lá, então. Vou viajar para o festival. Beleza. Vamos marcar aqui. Pronto. Segura a embreagem, solta e acelera. Vamos embora. Esse carrinho aqui tá brabo, viu? Vamos lá. Vamos cortar direto para lá para o vídeo não ficar muito grande, né? Para a gente aproveitar mais as corridas. Direita. Vamos lá, estamos chegando aqui entrar, no evento de exibição. Não estou lembrado disso aqui. Aí é aqui, ó. Você chegou Chegamos vamos lá. Ei, hey, esta será uma corrida para ser lembrada. Você leva o primeiro prêmio e ainda ganha o carro que usou para detoná-los. Deu pra ver ali no início, eu sempre fico olhando. Esse carro aqui tá com pneu de corrida, hein? Eu acho que ele tá com pneuzinho de corrida. Tava fino ali, né? Bora, bora, bora, já entra aqui. Tá lasqueiro, que pancada. Que pancada. Mano, vale, eu vi que o servidor aqui pra baixar design não tá funcionando, né? Que pena, cara. Nossa, achei que esse cara ia me atrapalhar, velho. Vamos lá. Nossa, que vacilo. Poxa, que p... Essa pichinha aqui eu gosto dela, mas ela é difícil pra caramba, velho. Ela tem umas curvinhas chata, viu? Vai, vai, vai. Carrinho esperto, velho. Esse pneu aqui tá fazendo milagre. Eu acho que tá com a potência extra também, viu? Ah, mano, toda hora que eu vou fazer a curva, tem alguém pra... Pra me empatar, velho. Eu não posso perder tempo aqui, não, porque... Pô. Olha os caras que tá aqui na frente, a velocidade. Tira muito esse carro, hein? Vai, meu filho. Vai, meu filho. Só mais dois. Vai, vai, vai, Eita, acho que o cara bateu ali. Bateu não. Bora, bora. Tô concentradão aqui, hein? Vai, vai, vai, vai. Eita, ó, toda vez nessa curva aqui tem que ter alguém pra, pra segurar o carro, né? Toda vez. Não para não, mini. Se para, ó. Ai. O cara devolveu ali a porrada. Eita lasqueira. Aqui não é fácil, não, velho. Vire, vire. achando que é fácil. Já era, já era. Última volta. Boa. Você detonou. Nada mal por alguns minutos de trabalho. Deixa eu ver aqui, ó, essa classe C aqui, eu sei que ali, ó, tá escrito lá, ó, novo carro necessário. Ah, novo carro necessário. Esse aqui tá dizendo, ah, esse aqui provavelmente eu tenho um carro, mas eu não tenho um carro japonês classe A, entendi. Agora eu entendi, quando tem assim, ó, escrito novo carro necessário, é porque a gente vai ter que comprar um carro. Então deixa eu ir direto aqui pra feira de carros. Aquele evento lá é classe C, né? E eu sei que ele é com os mini, né? É... Não, não é mini, é trueno. Vou pegar aqui um... Acho que é carro hatch japonês aquilo ali, cara. Eu vou pegar um trueno. Já... Olha esse carro aqui, ó. Eu acho que ele tem no Horizon 4 ou 3, velho, esse carro aqui, ó. 4 ou 3. Uh... Aqui é o trueno, vamos lá. O servidor não está disponível, né? Aí a gente poderia pegar um, um designer, né? Mas... O servidor não está disponível Cara, eu já aproveitei e fiz uma configuração nele E eu tive que colocar aerofólio do Forza a gente ter a opção de colocar mais peças de motor, tá? Até que não ficou tão ruim, né? Que deu uma camuflada nesse preto e branco, né? E dá pra gente aproveitar e colocar até uma rodinha mais ou menos nele Vamos lá, o evento tá aqui, classe D Não sei porque eu, tô, eu tava de terceira marcha ali eu já vou cortar direto Vire pra lá. Esse carro é a tração traseira, Vire né? Eu vou cortar esquerda. direto pra lá pro vídeo não ficar muito grande, né? Vire à esquerda. Vire à esquerda. Beleza, estamos chegando aqui no nosso evento Classe Agora, metros, C, né? Não, Classe D, né? Classe D, vamos entrar você aqui. Sabe, você parece um sério desafiante para a próxima pulseira. Mostre que você é o cara e detone essa pista. Vamos lá, hoje a gente só tá farmando dinheiro, né? o a gente ficou truendo. Ora truendo. Olha esse carro aqui do lado. Caraca, mano, tem uns... Ó, oh, isso aqui me lembrou o Horizon 3, hein? Horizon 3 tem uma corridinha assim que entra dentro de um túnel. Caraca. Nossa, uma porrada que esse cara deu. Ele vai arrebentar tudo, cara. Vai, vai arrancar o para-choque do meu carro. Mas o que, que é isso? Meu carro não tá andando, não. Ele tá todo mundo empurrando o carro. São quatro voltas aqui. Primeira volta de reconhecimento, né? Vamos concentrar aqui pra gente, pelo menos, é, aprender a né, andar nesse circuito aqui, que é bem pequeno esse circuito, mas são quatro voltas. Pô, tinha outros carros, né? Miata, velho, que eu sou fã pra caramba. Miatinha. Tem aquele Miata mais moderno. Tem um Honda ali na frente, ó. Tinha outros carros aqui pra gente participar desse evento, mas tá de boa. Acho que a gente vai ter que fazer outro carro JDM, né? Mas só que vai ser, tem que ser classe A. Aí a gente pode farmar uma grana aqui e, e pegar o outro modelo JDM aí. Eu acho que um, eu vi o pessoal comentando... Mas eu acho que o, o Skyline não vai dar pra entrar nesse evento que só sou o antigo, né? Mas aqui eu vi que o Miatinha pode correr. Mas talvez o Skyline entra no outro evento lá, classe A. Acho que é classe A carro japonês também. Da hora esse evento aqui, hein? Mano, eu, na hora que eu corri aqui, bateu uma nostalgia, umas corridas que eu fiz aqui online, velho. Já ganhei altas corridas aqui da hora, mano. Modo online. Eu vi que tem como fazer tipo um servidor, né? Tem como organizar um servidor, mas aí você teria que marcar com a galera. Eu acho que eu vou criar um Discord é o um Discord nosso, né? criar um, um canal lá, onde o pessoal pode marcar para fazer corrida online no Horizon. Porque tem como, né? É tipo o pessoal aí, o Igão, faz lives às vezes aí com o pessoal jogando Need for Speed Underground 2. Provavelmente tem como também, eu vi o cara explicando como é que faz, achei meio complicado, tem que configurar modem, não sei o que, de NAT, sei lá, umas configuração muito louca lá, pra todo mundo entrar num servidor específico, né? Eu vi que lá nesse servidor desse cara tava escrito Forza Horizon 1, mas eu achei meio complicado, não dei tanta moral não, mas quem sabe no futuro, né, se for mais fácil, a gente pode fazer isso. Beleza, a gente tem essa corrida aqui, ó. Ah, mas aqui é classe S, novo carro necessário. Deve ser carro... Ali é carro conversível, né? A gente tem uma classe A aqui, ó. Cara, mas pensando bem, acho que eu vou fazer as corridas de rua, porque eu acho que esses carros que vão pedir aqui, a gente não vai precisar comprar. E eu tô com pouco dinheiro, né? Ei, aqui é a Alice. Ouvi falar sobre outro carro em um celeiro. Por que você não vai lá conferir? O carro no celeiro parece estar nas planícies de Montano. Está marcado no seu mapa. É, eu vou ver se dá pra gente acumular os carros do celeiro e fazer um vídeo só pegando eles. Após 400 metros, faça uma curva fechada à esquerda. Beleza, estamos chegando aqui no evento de corrida de rua. Vamos lá, cortei direto para cá. Você... E aí, cara, tudo bem? Beleza, a gente tem um evento aqui classe B ou classe A. Vamos ver esse evento aqui. Ó, oh, a gente pode pegar alguns carros aqui. Ainda bem que a gente não precisa comprar carros. Eu não vou gastar dinheiro, né? Vou com esse carro aqui. Cara, isso vai ser radical! Vença essa e teremos uma grande pilha de dinheiro pra você. Beleza, é dinheiro mesmo que eu tô precisando Vamos lá Nossa, eu joguei a segunda marcha aqui do nada Vamos lá Mano, eu tô querendo aquele evento de carro conversível Vou ver até os modelos que a gente tem Carros conversíveis Eita, velho Caraca, mano Foi todo mundo ali pra parede Quase que eu fui junto <risos> Eu vou, eu vou ver o modelo de carro conversível que eu compro para participar de... Eu acho que o, o Camaro é massa, cara. O Camaro não, o Corvette. O Corvette eu acho que é o mais bonito dos conversíveis. <risos> Vermelho ainda, eu acho que vai ser da hora. Mas eu acho que ele vai estar tá na casa dos 100 mil. Eu acho que eu não vou ter grana para comprar, não. Mas vamos ver, né? Às vezes compensa comprar dependendo do valor que o evento vai pagar depois, né? Nossa, que porrada. Que porrada, frente do carro Deixa eu ver ah, Até que não amassou muito não. Achei que arrebentar O Trueno, meu Deus, se ele encostar No carro, rebenta a frente O Supra também Caraca, o carro o cara empurrou O, o Porta-mala do, do, do Supra Todinho Vamos lá, vamos concentrar aqui no evento 57% já foi Lembrando se você gosta desse tipo de conteúdo, não esqueça de deixar um comentário e manda um salve nos comentários para gerar engajamento. O like também é muito importante. Se der para compartilhar para algum amigo né, na rede social, eu agradeço muito. Para a gente continuar essa série aqui, trazer as próximas, para a gente virar um canal também, não só dos Forzas atuais, mas também desse Forza aqui e outros jogos legais que a gente deixou aí para trás. Você tem aquela vontade de ganhar. Vamos lá, vamos colocar você para correr. Beleza, temos uma corrida aqui classe A. Agora, ah, eu tenho um carrinho classe A, 2 Beleza, não preciso gastar dinheiro. E a gente vai faturar uma grana boa aqui, cara. Vamos sair aqui com mais de 50 mil. Se brincar, eu vou com esse carro aqui, ó. tirando tinta do outro carro. Nós não nos importamos como você termina. Só em que posição você termina. Beleza, vamos lá, vamos lá. Vamos buscar. Cara, eu nem sei. Eu tenho que ver depois. Eu acho que eu vou começar a gravar e quando bater uma hora de gravação eu paro. Eu fico preocupado, senão o conteúdo fica grande demais. Mano, que pista louca é essa, velho? Que pista louca é essa, doido? Tem que concentrar aqui, hein? Alta velocidade, o carro tá bem solto. Olha. Mas Cuidado aqui, vou me concentrar aqui, porque é corrida nova e isso aqui é em alta velocidade, hein? Olha. Olha. Até o Forza Horizon 2, o festival é naquele esquema ali, né? no Horizon 2 também fica é, onde você compra carro, é oficina de, de configurações, que é um do lado do outro. Legal. Eu morro de medo desses bumping, cara Porque qualquer salto que você der aqui, mano, o carro bagaça mesmo, velho Vira pó o carro <risos> Então você tem que tomar muito cuidado para não capotar Mano, que corrida da hora, gostei muito dessa pista aqui, velho Comeciou mesmo. eu saí daqui com 152 mil. Eu acho que dá para fazer essa corrida aqui só pra gente dar aquele finalzinho. Essa aqui é com... Eu acho que vai ser com carros conversíveis, né? Essa corrida aqui tem um monte aqui pra gente fazer depois. Vamos lá. Eu espero que eu não esteja errado, mas aquela corrida ali é de carros conversíveis, né? Tem um monte de carro conversível aqui. O que eu acho mais legal é o... tem um R8, eu acho, não, tem não. Tem um Bentley, BMW, tem uma aqui, uma Z4. E é classe A aquele lá, né? Tem que ser um carro conversível classe A. Uh, deixa eu ver... Cara, o carro que eu acho mais... Ah, ele custa 60 mil, vai dar pra tunar ele ainda. É o Corvetão. Esse carro aqui eu acho que não tem nenhum outro Forza, Nossa, só o Brancão. O bra... Eu gostei do Brancão, velho. Tem um amarelo, tem um azul. Ou Brancão ou Vermelhão, cara. Pô, o Brancão, velho. Vai dar uma extra... Mas o Vermelhão vai dar aquela destacada, né, cara? Eu acho que eu vou de Vermelhão, velho. Beleza, o nosso corvetão está pronto Corvette conversível, cara Esse aqui eu não vi nenhum outro Forza, hein Eu coloquei até um para-choque de corrida aqui Que não, não aumentou tanto o nível do carro, né Beleza, o evento tá bem aqui Se eu chegar lá e não poder correr com esse carro Eu vou ficar bravo, viu Primeiro carro classe S Vire esquerda Tomara que seja bom, né Vire à esquerda Vire à esquerda Após 400 metros, você chegará ao seu destino. Você chega... cara, é comédia. Caraca, mano, tem o... Uai, o R8, tem o um R8 aqui, o conversível, eu não vi. Eu não vi o R8 conversível. Uai. Ah, e o corvetão já tá com aquele amassadão. Caraca, velho, que velocidade é essa? Que velocidade é essa, Júnior? Vamos lá, 16%. demais, né? Essa, a gente vê que é um gráfico de, de da geração passada, mas com esse toque de de uma textura bem bem limpa, né? Sem serrilhado, uma uma uma imagem cuidada, né? Iluminação cuidada, tal. Fica muito legal, né, cara? Uma pegada quase um game cartunesco, né? Hoje a gente pode se dizer assim, antes era tudo, a maioria dos jogos tinha esse gráfico nessa tonalidade. Rico em detalhes, cheio de cores, contraste, bem contra, é um contraste excelente, né? Não é aquela coisa que nem o atual Dust Rally 5, que fica tão tanta iluminação, tanta cor, que chega e fica camuflado o jogo. De Carson. Se você gosta do jogo, sabe o que fazer. Vai lá. Olha, liberou para gente mais corridas de rua, então a gente vai terminar depois esses, essas últimas corridinhas aqui da pulseira azul para a gente liberar depois. Eu tô vendo que já tem mais de uma hora de gravação, então não vou me estender muito, né? Então a gente vai ficar lá pro episódio número 5, né? E se você gostou desse tipo de conteúdo, não esqueça, deixa o like, manda um salve nos comentários pra gerar engajamento. E até a próxima série de Forza Horizon 1.